Será que a reza da Val vai surtir efeito? Sem ajoelhar, por favor. E quem vai agradar ao chefe? Você teve uma hora pra fazer esse prato. Se isso aqui fosse um reality de stand-up, seu acompanhamento seria uma piada muito sem graça.